Hoje a gente podia fazer um resumão, né? Falar do, do que aconteceu no fim de semana. Pode ser, Estejado? Vamos nessa? É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, pessoal! Beleza? Vamos de resumão? E que belo fim de semana olímpico para o Brasil, hein? Duas medalhas de prata e uma de bronze. O Brasil subiu no pódio no que há de mais tradicional nas Olimpíadas o judô e também no que há de mais novo o skate olha o esporte é novo mas a medalhista a nossa medalhista essa sim é mais nova ainda estamos falando claro da raissa leal e se antes ela era conhecida como a fadinha do skate agora ela é a atleta brasileira mais nova a subir no pódio de uma olimpíada até porque quantas meninas de 13 anos você conhece que tem uma medalha olímpica a Raíssa não só tem a medalha, como tem aquele bichinho que o pessoal ganha no pódio. Como é que chama, Raíssa? <risos> Gente, é o Arex. O nome dele é Arex, por causa que a arena, que foi a pista do skate, foi Ari... Ariak. O nome dele é Ariak, na verdade, mas como eu não consigo lembrar, como vocês puderam ver, né? Coloquei o nome dele de Arex. Tudo bem, Raíssa, o bichinho é seu, você que ganhou, então você coloca o nome que você quiser nele. O Kelvin Hofler foi outro skatista que também garantiu medalha para o Brasil, mais uma de prata. Olha só como é que foi o bom dia dele lá em Tóquio nesse domingo. Tirou onda, né? E para fechar o nosso fim de semana olímpico, uma medalha de bronze num esporte japonês. O Daniel Cargnin mandou muito bem no judô, olha aí. Foi tipo o Daniel-san, da vida real aqui no Brasil, sabe? Daniel-san? Cardininho, Daniel? E segura a emoção que nessa madrugada pode vir mais medalha para o Brasil. Medina e Ítalo Ferreira são grandes favoritos no surf, mas também tem a Silvana Lima, que tá mandando muito bem lá nas ondas japonesas. E fica ligado que também tem judô, triatlon, natação, tem muita coisa boa para acontecer nessa madrugada de segunda para terça. Então já sabe, né? Se o sono bater e você perdeu alguma informação, é só acessar agenciabrasil.ebc.com.br para dar aquela atualizada nas informações e também ativa as notificações e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Siga a hashtag EBC em Tóquio também. Valeu e até a próxima!